Vão precisar de dois tecidos diferentes, podem ser retalhos, entretela de tecido, de um lado tem cola, parece papel, alicate de molas de pressão com as respectivas molinhas e o furador, alfinetes, tesoura, máquina de costura, Ferro de engomar e o um molde, que é este, é um triângulo com 12 centímetros, 12 12 e 12. Numa folha A4, vai riscar o triângulo, assim, risca. De seguida, pega no triângulo e vai colocá-lo para baixo. Vai riscar desta forma, aqui de um lado, aqui também e aqui também. 4 vezes. Um, dois, três, quatro. Estes cantos aqui vai arredondar. Peguei noutro no triângulo igual a este, de 12, só que arredondei a parte de cima e depois vou aqui aos cantos e vou arredondar para poder ficar todos iguais. E vai ficar assim o molde. De seguida, o tecido exterior eu vou colar a entretela. No lado do avesso do tecido vou colocar a intertela, o que tem cola, vou colocar por cima e passar a ferro no mínimo. Eu já coloquei a entretela, risco o molde na intertela e vou colocar o tecido do forro, o direito para cima e o direito do tecido exterior. Vou colocá-lo para baixo, vai ficar direito com direito. Assim, vou alfinetar. Agora vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta, exceto aqui embaixo, deixo ficar três dedos para poder virar. Eu vou cozer pela marcação do molde. Depois de cozer, vou cortar o excesso. Aqui embaixo convém deixar ficar um, um espaço maior. Se tiver tesoura de zig zag é o ideal por causa dos redondos, mas se não tiver pode cortar com a tesoura normal. Mas aqui nos redondos tem que dar uns golpes aqui, aqui e aqui. Eu vou cortar com a tesoura zig zag. deixei ficar aqui um pouco mais de tecido e agora eu vou virar para o direito. Vou passar a ferro, depois de passar a ferro meter a abertura para dentro, vou à máquina de costura e vou cozer em toda a volta para poder fechar a abertura. Já cozi em toda a volta, agora o tecido exterior vou colocá-lo para baixo, o forro vou colocá-lo para cima. do triângulo vou colocar assim. Ele vai ficar aqui nos bicos, não é? Agora eu vou dobrar uma parte para este lado e a outra parte também para este. E esta vai ficar assim. Como podem ver, deu certinho. Agora vou tirar o molde por dentro. Vou alfinetar esta parte. E vou cozer na máquina de costura daqui até aqui, rematando início e fim. Depois vou dobrar novamente esta e vou cozer daqui até aqui. Eu vou primeiro fazer esta costura. Esta costura já está feita. Podem ver, já tem aqui um bolsinho. E agora é só colocar esta para este lado. E também fazer a costura daqui até aqui, rematando início e fim. Já cozi também a segunda costura aqui. Fica aqui com dois bolsinhos. E agora é só colocar a balinha para baixo e o botão de pressão. Eu vou colocar, para quem não sabe colocar um botão de pressão, eu tenho um vídeo e por baixo deste vídeo eu vou deixar ficar um link para vocês terem acesso. Está terminado, já coloquei a molinha de pressão, vai ficar assim, o porta-moedas, fiquei aqui com dois bolsinhos. é muito fácil de fazer espero que tenham gostado e se gostou não se esqueça de clicar em gosto, muito obrigada por ter assistido e até breve beijinhos